O primeiro passo rumo à fase de grupos foi dado. O color é do Grêmio! Mas para confirmar a vaga na próxima fase, a altitude vai ser um adversário à parte. A Iacúcio e Grêmio é a segunda metade de um jogo de 180 minutos. Nesta terça, 9 e 15 da noite, tem Copa Comembol Libertadores. Aqui, no SBT.